Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado Hoje nós estamos aqui no dia 15 de julho de 2021 E hoje vamos dando continuidade com a nossa campanha de Outriders Versão para Xbox One, tá? Quem, tem aí, quem é assinante do Game Pass, aproveita porque tá lá Se você quiser curtir esse game, cara O game é legal, vale a pena Temos algumas falhas, mas, cara, eu acho que é, a diversão dele é garantida para quem gosta de terceira pessoa no estilo Gears of War, no estilo Arm of Two, vale a pena. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado. Meu nome é Anderson. Me siga nas redes sociais, só procurar por Pixel Quebrado que eu estarei lá. Quiser bater um papo, trocar uma ideia, não se esqueça de compartilhar com os amiguinhos, de se inscrever aqui no canal, de seguir e curtir a página e não esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro das lives, streaming, beleza. Uh, sem mais delongas, bora pro game. Vamos só terminar de fazer um Paranauê aqui. Ux, cadê o bagulho? Ah, tá aqui. Tá aqui. Isso aqui fecha e isso aqui vai também. Cara, é só preciso saber, mano, se o áudio está bom. Se o áudio está bom, porque para mim tá alto papega aqui. Claro que né? É... Vamos dar uma olhada. Vamos pegar o nosso retorninho aqui de sempre. Aquele velho fonezinho chumbrega. Como não tem ninguém na live assistindo, a gente precisa aqui se matar para ver se está funcionando. Paranauê. Vamos colocar aquele retorno de leve. Pronto. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu baixar isso aqui, né? Vamos ver se vai funcionar. Acho que... É, ó. Acho que tá funcionando, velho. Acho que tá funcionando, hein. Só, Só dar uma baixada no game. Pra ficar tão... O cara tá alto pra pego o game, hein. Bora jogar. Cara, tô usando outro fone de ouvido. Talvez tenha algum... Algum chiado ou alguma coisa. Mas eu prometo que eu vou melhorar isso. Por algum motivo aqui, esse maravilhoso microfone que eu tenho... É, deu pau. Não sei o que, que é. Vou ter que desmontar tudo... Montar de novo. E vamos ver se vai... Se vai dar tudo certo, né? Tomara que sim. dar daquela carregada, né, de sempre, faz parte, né, faz parte do processo game místicos, né, online. Enquanto isso, a gente vai dando, vamos dando algumas forçadinhas aqui nas redes sociais para ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada, que triste. Oxi! que barulho é esse? Não ver o que é que tá acontecendo aqui. Vamos... Opa. Cadê o áudio aqui do esquema? Ah, beleza. Bora lá? Só reabastecer aqui. Opa, pera aí. Não, não tá lá. peças, né meu rei? É... Rival voltou à cidade e ela estava cercada. A batalha durou dias. Foi um banho de sangue. E então apareceu outra tempestade. Eu já não fiz isso aqui, não, foi mano. Dizimado. Foi quando eles avistaram flores em órbita e pediram ajuda. Eles começaram a transmitir o sinal. Mas o sinal não chegou. A ajuda nunca veio. O Monroy ordenou isso é um uma trem? para a nave e trancou. Isso tudo. É um trem. Ai, caraca! O cara não volta mais. Vamos na escopeta que vem aqui, filhão. Tá tirando? Tá feio aqui, hein? Vários snipers. Nossa, mano. Olha, olha só. Vou ter um malucão aqui, hein? Que cara grande esse, mano Olha que bonitinho aqui ó. Olha o cara flutando, ele tá deitado A tá gravidade zero isso aqui, né Nossa, o que, que é aquilo? Misericórdia ah, senhor do, do meu nariz Ah, claro Morri Nossa Tem, tem mais ai, caramba, quem é que aquele... nossa, mano. Cadê o outro cara que tava aqui Safado Toma Cara, o ódio tá tudo saindo certinho Tá deserto Boa. Tudo o que perdemos, não acredito que chegamos. O maldito sinal que eu vi no dia do pouso e mesmo assim, nada faz sentido. É, realmente, cara, nada faz sentido, porque ah, tava tudo certo. A tudo. Pela maneira como os Pax controlavam a anomalia com os Obeliscos, eram eles que mantinham a energia do planeta controlada. Eles eram um equilíbrio. Mas quando o Monroy impediu os Vax de usarem os obeliscos por puro medo do que ele não conseguia entender, a anomalia se espalhou como fogo por todo o planeta e as tempestades saíram de controle, causando mutações. Todo esse tempo achando que a gente chegaria em um lugar além da anomalia, só para descobrir o lugar onde tudo começou, onde o Monroy começou tudo. É. Agora faz. Agora tudo faz sentido. Eita. Bati aqui no microfone. Nossa, mano. Tá com cara de. de ser. Dá pra subir aqui? Não. Então, bora pra lá. Tá meio vermelho o lugar aqui, né? Opa! Para abrir? Nossa, eu nem vi que tinha uma caixa aqui, cara. O que, que é isso? Isso aqui grande que tá isso aqui, hein! Com certeza eu vou enfrentar um inimigo aqui, cara. Mano, não tô entendendo o que, que é isso aqui? Deixa eu ver. É uma nave? Não sei Tô achando que eu vou me ferrar aqui Mano, eu tô sozinho, cara Que louco, né? Não tem nenhum, nenhum parça pra me ajudar Eita Nossa, não faz... Não causa dano no bicho, cara Tá de brincadeira E aí, falei, meu brother. Como é que está a Vossa Senhoria, meu rei? Daquele jeito, né? Com raiva? Que isso, Falei. Duvido. Você com raiva? Você é o cara mais calmo que eu conheço. Você e o Edu. Por que, Falei? Cara, você acredita que não tá subindo a, a, a notificação aqui? Não. Aqui no chat, aqui, cara. Deixa eu ver uma coisa. Ele não tá subindo. Olha lá, não tá aparecendo, cara, o chat. Será que eu configurei alguma besteira aqui, mano? Sem esperança. No caos, nada além de ditadores e loucos à solta. Agora apareceu aqui. A mulher do lanche demora um ano para responder. Eu tô com fome. <risos> Eita, parli. Rapaz, o Edu é verdade. Eu pensei nele esses dias. Eu vou chamar ele, cara. Vou trocar uma ideia com ele. Faz tempo que eu não vejo ele mesmo. Que eu não falo com ele. E isso está é, isso errado. O Edu é parceiro demais. A gente vive tanto na correria da vida. Que a gente esquece... esquece de, de... E não deveria esquecer, né? Mano, o que que tá acontecendo? Você pediu lanche do que, far Nossa, eu sou. To... Ah. Calab... Nossa, aquela brisa, que delícia. O que são essas paradas aqui? Cara, o gráfico é tão zoado, cara, que olha, você não sabe o que é o que, cara. Pra ir pra lá, né? É só que eu vou dar uma forçada aqui. Não tem, não tem uma caixa de munição. Ah, só que pedindo no app ela não visualizou. Dá uma ligada, Farley. O que que você pediu para para acompanhar de líquido? Suco, refrigerante... Cara, não tem uma caixa de munição. Eu tô achando... Aqui, não é? Não é. Que bom. Ah, não. Tem aqui, sim. Aqui, ó. Boa! Bora pro objetivo. Estou dentro da nave. Ainda funciona. O sinal está vindo de alguma coisa aqui dentro. Vamos acabar isso juntos. Vamos acabar com isso. É o fim da linha, de um jeito ou de outro. Apesar de tudo, trouxemos o transmissor até aqui. Queria que a Jane pudesse nos ver. Eu não pedi nada, a última vez que pedi, uma lata de Guaraná veio quase toda congelada, sei. Sei como é. Cara, que nave é essa? Essa aqui é a nave da tripulação? Olha o tamanho. O sinal está vindo de alguma coisa aqui dentro. Vamos acabar isso juntos. Isso aqui é interessante, ó. Na... Na... Tem... graus ao norte. graus a leste. Funciona! Meu Deus, funciona! funciona. O que eu vi O que nós vimos Shanna Não é real É este planeta sim, mas ele não existe faz tempo Fala Juan, tudo bom cara? Não Não Estou com um saco para isso hoje. Que isso? Tudo bem? Você. Você veio. Eu. Eu imaginei este momento tantas vezes. Oxe, o que, que é isso, cara? Mas nunca você. Quem é você? Quem sou eu? <risos> Mano, quer ver que os caras estão voltaram no tempo? Monroy. Hum, mas como? Como ah. você... Como essa nave chegou aqui antes de nós? Como você acha? Vocês nos deixaram pra morrer enquanto a terra sucumbia Mas não sou tão fácil de matar, sabe? Não, construímos um novo motor Um motor muito melhor do que os outros Enquanto vocês ainda se arrastavam pelo espaço, nós já estávamos aqui. <risos> ah, Precisavam ter visto a civilização primitiva. Os nativos nos tratavam como deuses. É. Eu vi o que você fez com os nativos. Ah. Agora eu entendi. Isso não é um resgate? Por que não vieram quando enviamos o pedido de socorro? Hã? Faz 30 anos que o Flores chegou aos nossos céus. 30 anos nada. sobrevivendo neste inferno. Este inferno é obra sua. Passei a minha vida inteira presa naquele vale, matando uns aos outros por nada. Você roubou a nossa esperança antes mesmo de chegarmos aqui. Não se enganem. Vocês também seriam capazes de atrocidades. Os Pax não eram tão dóceis quanto pareciam. Eles tinham poderes. Muito poder. Que eu precisava entender. Então decidiu escravizar? Você torturou eles, seu filho da puta! Você é mesmo tão inocente? Quanto tempo até essas criaturas se cansarem de nós? Até se voltarem contra nós? Eles teriam nos colocado de joelhos... Tudo que eu queria era tomar o poder deles Para nós, para todos nós Para nossa sobrevivência Para ter força Vocês não entendem Nós perdemos a terra Porque nosso destino era algo maior É verdade Farley Minha teoria foi por água abaixo eu... Caminho é obra minha criança. Tá bom o áudio do microfone aí Farley? O áudio do microfone e do game? Acha mesmo que você estaria aqui Com os poderes de um Deus se não fosse por mim? Tudo que eu fiz pela humanidade, eu nos salvei. Você nos amaldiçoou. Mas eu venci. Ô, louco! Feito. Matou o cara. E foda-se. Chega de perder tempo. Tenho que ligar o transmissor à energia da caravela para contatar o Flores antes que... Merda! Nos encontraram. Temos que ir. Não, não. Eu tenho Aumentei que fazer um isso. pouco. Vê se ficou bom aí. Faço o que tem que fazer, doutor. A porta não vai aguentar muito tempo. Outrider, se aquele monstro romper o exterior da nave, vamos perder os equipamentos eletrônicos, as cápsulas, tudo. Eu cuido disso. Você consegue as cápsulas. Cara, eu não entendo. Não, eu, eu, eu, eu não entendi. Como que esses. Como que os primeiros chegaram aí? Falou, falou, falou, mas eu não entendi, mano. Eu entendi que eles chegaram na, no, no planeta, tinham os nativos, eles escravizaram os nativos para conseguir o poder, só que o equilíbrio do poder do planeta, da natureza, né, era os nativos, os nativos deixavam equilibrado isso. E aí, como ele escravizou os nativos, o planeta a, a, perdeu, tipo assim, o poder que tem no planeta ficou descontrolado. E aí, o que aconteceu? Deu essa bagaça toda. Mas eu não entendi como que esses caras. Como que os humanos chegaram primeiro que eles? Porque eles são os primeiros. É sério? Foi isso mesmo que ele falou? Eu não prestei atenção nisso. Então tá aí, falei. Tá vendo? Por isso que é bom fazer live, cara. Vocês falam o bagulho tudo na hora. Cara. Tá vendo? Nossa. Olha isso. Nossa, esse maluco é bonito, hein? Caraca, isso deve pegar todas. Ah, de novo essa, esses bagulho... Ah. Nossa, tá com cara de... Nossa, meu Deus, travou aqui Mano, arranca muito sangue isso aqui, cara Tô entendendo o esquema. Vixe. Morri. Esse maluco parece ser. É. Esse cara é. Esse cara embaçado, hein. Bom, lá vai perder uma hora e meia de live aqui, só pra matar o cara. Derrote. Iag... Iag. Caralho Ah, mano, esses carregamentos... Meu Deus Cara, não tô entendendo, é... Tá umas bolas aqui, cara Pode falar, Fargan Se você souber, me ajuda aí Nossa, mas... Vamos lá, vamos lá Não podemos desistir, hein Acho que, acho que esse é o final É... Bom Vamos tentar é, calibre de 12 Vamos tentar mudar aqui de De escopeta Pra alguma coisa Esse vai dar muito certo, né? É, eu imaginei que fosse o final escopeta de repetição disparos fatais. Conseguem efeitos Golem protetor. Vamos pegar essa aqui só para ver o que, que dá. Vamos ver. Deixa eu ver. Cara, o jogo é legal, falei Gostei, hein, cara. Gostei. Tem muita coisa pra fazer ainda. Tem as missões secundárias. Nossa, tem muita coisa. Olha. Esse é bem pá de grama. Nossa, carrega tudo, nome. Essas bolas atrapalham aqui, ó. Morri Ai, morri Fala, Márcio Obrigado, cara, obrigado pela presença pelo like Essa, essa escopeta é melhor Acho que eu vou ficar com ela E aí, a escopeta Nossa, caramba, cara. Eu não tô entendendo esse esse clarão azul, mano. Acabou a munição. Ah, tá de brincadeira. Cara, tem... Tem muito... Esse, esse aqui, esse aqui. É desleal isso aqui, mano. Olha, não tem... Mano... O Yen O, jogo é legal. Deu pra entender. Quem causou isso foi tudo os próprio soldado. Sim. É aquilo que a gente... É aquilo que a gente já imagina, né, Farley? É... é a raça humana, ela destrói tudo, cara. Se você perceber todo o filme de ficção científica... Tirando alguns, é claro. Mas... Tira, é, filme de ficção científica de exploração espacial, cara. Quem causa... A desgraça em outros planetas é a raça humana. Eu preciso de mais poder aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir enfrentar esse malucão aqui, não. Estamos com a calibre 12. Boa. Deixa eu ver. Dano 19. Essa metranca aqui, ela é boa, cara. Não tem, não... Pô, tá dando tudo. Ah, isso, isso que é escopeta, né? Fusil, ó, tudo dá dowgrete, metralhadora dano setenta e sete. Cara, ah, isso aqui parece que. Será que isso aqui? Vamos ver? Tô achando que eu vou me ferrar com essa aqui. Quer ver? Quer ver quantas munição tem? Porque vai ficar pior depois. Você pega metralhadoras. É, eu já tô com elas, né? Vamos ver. Olha aí, você prefere as lives aqui no azulzinho ou no vermelhinho? Vamos ver. para não causou dano nenhum, malucão. Arranca muito sangue, velho Ai, morri. Nossa, que treta na roxa! É não sei. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô com poder de parar o tempo. Aí, cara. Atira nas costas de lado nossa tô vendo que nossa eu tô vendo que eu vou ficar aqui altas horas isso aqui hein? na roxinha sabe interessante o é que fazer né cara para atrair público né Não vem, cara aqui no azulzinho aqui cara no começo vinha muita gente agora Sei é que acontece Nossa, olha o tanto de sangue que esse cara tirou, mano Meu Deus Eita pega, é, é verdade. Nossa, eu não tô... Eu, eu... O problema são esses, essas bola aqui, cara. Esse é o problema. Você não tem defesa de nada. Eu vou alterar o... Apesar que esse poder não vai resolver muito, mas deixa eu... Deixa eu alterar isso aqui, aqui, ó. Habilidades Deixa eu ver se é isso aqui. esse aqui é o que eu tô. Queria uma esfera de tempo. Ah, esse aqui é que eu tô também. Caça presa. É esse daqui, ó. Esse aqui ele sai dando pirueta, dando, dando giratória igual a Gretchen receba escudo como é que é receba de escudo e marque a posição por 28 segundos A habilidade novamente distorcerá o espaço tempo e teletransportará você de volta para a posição marcada eu não entendi nada como é que é deixa eu testar isso aqui Ah, tem que tirar aqui, peraí. Isso aqui é o quê? Faca, faca do. arremesse a faca temporal contra o inimigo e a lâmina e cocheteará entre o máximo cinco inimigos, um pequeno raio causando 450 de dano, marcando os alvos. Todos os alvos marcados serão afetados por lentidão por 10 segundos. Acho que isso aqui não vai resolver muito, né? Cria onda de choque. Cara, eu vou ficar nesse... Eu vou... Eu, vou... eu vou testar isso aqui, ó. Vamos ver. Se agora tá difícil, eu nem quero ver depois. Mano, tem depois isso? Fica meio longe da distância, tira atira na nessas bolotas. <risos> é, eu tentei. Gasta muita, gasta muita. muita munição, Fardy. E ali, pelo que eu percebi, não tem onde carregar, né? Vamos lá, desgraçado. Nossa, engraçado. Ah, filho da mãe. Como assim? Nossa, não fez porcaria nenhuma esse poder, cara. Olha, olha. Nossa, tem várias bolotas. Você tem uma arma que as balas... Meio laranja. É... Esse poder aqui não resolveu de bosta nenhuma. Não sei, Farley. Três segundos, cara. Meu Deus. Olha, como assim cara? Mano, olha as bolotas. Ah, não tem sentido. Aí ó, eu não sei nem de onde vem os bagulho laranja. A metralhadora, você fala? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Você fala a metralhadora, né? Ah, tem essa daqui, ó. Você tá ó. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra virar. Essa aqui, que é, tá, tá ruim a imagem, né? Pera aí. Ó. Essa aqui. Essa aqui é amarela, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho essa arma aí que você tá falando. Ó, essa daí, ó. É no laranja. dando 78. Isso aqui é o que? Vamos ver. Ó, esse aqui é dando 78. Esse aqui é dando 77, ó. Vamos trocar para ver. para esse aqui, ó. Já acabou as armas. E é, pior que você não consegue modificar elas, né, mano? Oh. habilidades classe aqui inventário podia dar uma garibada nelas né deixa eu ver ó oh. ah tá aqui não fala nada é vamos ver Que, que essa faz? Nossa, Meu Deus, cara. Eu tô entendendo, cara. Aí mata. Destrói uma bola surge outra. Caraca, que treta! Tenta mais uma, vai. Só pra dar uma hora de live. Apesar que essa metranca aqui, ela. Parece que deu bastante dano, hein? Eu vou fazer um esquema aqui nesse desgramento, tá ver, ó. Ai, ah, mano. Nossa! Ai. Caraca, corre, filho! Não deu. Pelo que eu tô vendo, essa parte é uma... parte é mais fácil. Caraca, pari. Mano, não tem nada que eu possa usar aqui. Será que tinha que tacar alguém aqui, um amiguinho? Mano, não tem, mano é, Eu não sei o que é pra fazer não, cara Corre, meu Deus Bom, vou deixar para a próxima live, né? Vamos ficar para a próxima porque já deu uma hora de live. Aí a gente, eu vou dar uma olhadinha porque, cara, tá difícil pra pega. Vamos, vamos, vamos ter que. Eu não gosto muito de fazer isso. Não curto. Eu gosto de jogar o esquema, morrer para caramba. Mas pelo menos eu aprendo. Eu não gosto de olhar muito, mas, né, cara? Algumas vezes tem que é, recorrer aí as outras, os outros esquemas. É, vai lá Farley, vai lá jantar Amanhã teremos de volta Amanhã só que é lá no outro local Vocês estão ligados, anzuzinho Teremos de volta para live de amanhã, tá bom? Turma, muito obrigado Valeu pela presença de todos vocês Me parece que chegamos Estamos chegando próximo ao final do game Amanhã estaremos de volta no mesmo canal, no mesmo horário Forte aquele abraço Até amanhã Bom lanche Farley, valeu E fui. valeu o resto, o resto da galera que passou aqui também, né? Vamos mandar um salve aqui pra rapaziada aqui. O Ice, quem mais? Cadê o rapazinho que foi embora? Veio, foi embora. O Juan, nem você, não entendi o que ele quis dizer com isso. Mas tudo bem, né? É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, forte abraço, bom descanso, até amanhã. Fui.